Bom, galera, eu tô passando aqui no início do vídeo pra agradecer a quem tá se inscrevendo no canal, quem tá compartilhando, quem tá deixando o like. Muito obrigado aí, se Deus quiser o meu canal vai crescer. Eu vou estar tá trazendo aí vídeo de highlight, vídeos engraçados pra vocês, entretenimento. E fica com a parte daí que ficou muito top. Eu tava sem cal porque tinha muita. todos aqui em casa estavam dormindo. Mas o aleatório que jogou comigo aí era muito engraçado Eu resolvi gravar E ficou muito insano Valeu galera, tamo junto é nóis Deixa o like e se inscreve no canal, hein Tamo junto é nóis, dedão Nossa, ninguém tem munição Nossa, foi pegar meu look Man, eu tô com Lá, mamãe. Lá, lá também Acabei de terminar. Eu vou deixar o eu não consigo atirar vou voltar, tchau amigo Poxa, eu não me lembro não Ele deve literalmente Naruto Clã skin. Não sei que tem Naruto, que eu laço mas Naruto tipo Mas acho que Vou oh, botar tá moto Ah, galera, Aham, okay. uh, mentira, uh. não que eu vou fazer. É uma munição, posso... que Eu sou o verdadeiro assassino. Cuidado bosta. Vamos parar lá no fundo. Calma O esquino não fica junto O esquino primeiro me cura Eu vou morrer por você Eu vou morrer por você, sabe? era pra você aqui. que... eu achei de cura, pelo menos eu já peço que burro, aquele é cara susto pronto oh, tô... maluco burro, ele ficou parado, não. não? entendeu? foi não Tem balas tem inimigo do lado, plá, plá. Os caras focam, é tão profissional eles, Gostam de focar o profissional, é sempre assim. É O era uma Tchau Meu eu, eu vou cair esse vou falar, eu morrer É tão legal eu Lindo Eu pessoa uma... correndo deixo... como é que é? fechado, burro, porra, cara da porra, que o botão buga, não atiro o botão, ele é um brabo, vem aqui, me aí o lado de ela tudo, tá? Não, minha cura, não minha cura, o maracanã isso, eu vou pegar uma cura pelo menos, vamos. Ah, chegou a curar viu? Vamos, cara, tá espera. Vou te acionar. Aciona ele, vai. Será o eu não te conto, tá? Eu consigo... Eu consigo, eu consigo. É, isso aí. Tamo junto, bro. Então um, dois anos, mas tamo junto. Oh, ó, perdi minha conta. Você aqui? Perdi minha conta. Oh, Pô, perdi minha conta, cara. Eu acho mais tempo de... 5 mil. Tipo, dinheiro, sabe? Do jogo. Vem aqui, ó, clandestino. Vamos voltar lá. O Eu tô indo embora! Eu tô nem você! Eu tô achando um clã! Eu agora que eu peguei o meu passo, o que que pode acontecer pior, né? Deixa eu morrer, deixa eu mandar a mão, que O clã ficou para trás. Eu não vou deixar o clã, né? Tá louco deixa eu chamar de chamar amigos? O clã da esquina, voltando! Agora gravar esquina, eu vou cair! Ah, é, velho? Eu vou. Ah, não precisa ah, ir lá, valeu, valeu! Não precisava, pô, eu tenho cura! Não precisa, tá? Quando a hora me salvando, cara! Eu vou até um amor, pessoal, eu não gosto de ter essa pessoa sozinha! Sozinha! eu é foda, pessoal! Eu tava amado triste com as pessoas! Pô, mas depois não é eu, maluco! Pijão! Oh, se você assiste o Naruto, olha aqui pra mim, olha pra mim. Hum, se você assiste o Naruto, pula. Você assiste o Pula. Aê, assiste o Naruto. Se você, você é Naruto é seu anime preferido, pula. É meu anime preferido. Naruto é o melhor anime. Ali tem um drop. Vamos pegar o drop. Ele vai vir dar o trem, eu Tô com dois, sei lá, um colete, é, vai vir um colete, que é isso Olha, olha aqui, vai, tá fechando Uma motoquinha, é, bá, motoca Saudade XJ, literalmente, sobe, é Tá com a profissão então, da moto Eu matei cinco pessoas, ou vou Só com um carro É uma coisa diferente É o pinco Mingo, que chufo, dá pra minha arma? Sobe a o... poça. Oh, sobe aí, sobe aí, sobe aí, vai. Se der que é assalto, você é obrigado a pedir na moto. Não, eu coloco, vai. Sobe. Nossa, isso é, isso é igual, meu. Isso, meu. Não se esquece o balde, o outro pisca.